Olá, companheiras e companheiros, eu sou a Guida Caliço, estou aqui em nome do Centro Cultural Esperança Vermelha para fazer um convite a vocês. No próximo 15 de setembro, o Centro Cultural vai oferecer um novo curso. O tema do curso é Histórias do PT no governo de Campinas, conhecer o passado para conquistar o futuro. Esse curso, pessoal, será transmitido pelos nossos canais. A gente tem uma sala virtual, temos também uma fanpage, que é uma página no Facebook né, do, do CCV. E nós temos um canal no YouTube, ok? Você poderá acompanhar esse curso por esses canais. Esse curso vai ser ministrado toda terça e todo sábado. Então, serão cinco encontros em setembro, nove encontros em outubro e os três últimos encontros em novembro. O tema da primeira aula, que será no dia 15 de setembro, é a história de Campinas até os anos de 1980. E os professores serão Sônia Fardim e o companheiro Walter Pomar. No dia 19, o tema será da fundação do PT Campinas até a ruptura de Jacob Itar. Essa aula será ministrada pelos companheiros Celso Marcondes, teremos comentários do companheiro Brian, Robene e da Glória Cunha. Na terça, dia 22, o tema é o PT de volta à oposição, da ruptura de Jacob Itar até a eleição de Toninho. O professor será o companheiro Renato Simões. No dia 26, sábado, o nome da aula é Toninho do PT, militante, pesquisador e prefeito. E a nossa professora é a companheira Sônia Fardim. Na terça, 29, nós finalizamos o mês de setembro com o tema O Governo Isalene Tiene e o, quem será o nosso professor é o Lauro Marcondes, tá? Ainda no dia 10, pessoal, é, a questão ambiental e rural em Campinas e teremos como, como nossa professora Sônia Moraes, tá bom? No dia 13, também de outubro, falaremos sobre a atuação do governo nas áreas de segurança pública e guarda municipal. No dia 17, sábado, falaremos sobre a política de abastecimento com o professor Demetrio Vilagra. E também falaremos sobre assistência social, tá? Também no, no dia 17. E aí a companheira Marta Coelho será nossa professora. No dia 20, terça. Falaremos sobre a política de cultura, esporte, turismo e também vamos falar sobre a zeladoria do centro. E teremos conosco os companheiros Walter Pomar e o companheiro Reinaldo Sicone. No dia 24 de outubro falaremos sobre a política de educação com a professora Corinta e falaremos também sobre ciência, tecnologia e desenvolvimento com o companheiro Silvio Spinella. E para finalizar o outubro, nós teremos as duas últimas aulas de outubro, que é no dia 27, que é com a professora Carminha, que ela vai falar sobre a política de saúde, e no dia 31, que é a política de participação popular com o companheiro Reinaldo Braga, tá? E aí nós entramos no novembro, que são os três últimos encontros, né, dia 3, que nós vamos falar sobre a política de saneamento e a Sanasa, com o companheiro Vicente Andreu. No dia 7, vamos falar sobre a relação com os movimentos sociais, mulheres, juventude, negros e LGBTQI+, com a companheira Cleusa e Bessa. E no dia 10, né, é o último encontro nosso, que nós vamos falar sobre o legado e o futuro, com a companheira Isalene Tiene e Márcio Poshman. Roteiro bacana, né, pessoal de aulas, né? Bom, pessoal, eu espero que vocês possam aproveitar essa oportunidade desse curso, até porque o momento é muito oportuno, né? Nós estamos aí em 2020, anos de eleições. E que faz com que a gente possa nos mobilizar, discutir as pautas relevantes para a nossa cidade, tá bom? Então, eu espero vocês no próximo dia 15 de setembro, onde se inicia o próximo curso do CCV. Histórias do PT no governo de Campinas, conhecer o passado para conquistar o futuro. Até lá, gente. Tchau!